Bom dia. Quem sabe onde fica Araçatuba? Quem nunca ouviu falar? Agora estourou lá um, um, a bomba da Protege, vocês né? viram lá, umas três semanas atrás. Né? Mas Araçatuba fica no interior de São Paulo, bem interior, uma cidade muito quente. Eu saí de lá, estava quase 40 graus ontem, né? É calor o ano todo. Quando faz frio, é igual Ribeirão Preto, faz... 13, 14 graus, aí ninguém sai de casa. Todo mundo acha que vai pegar pneumonia se sair com 14 graus. Imagina se isso aqui fosse em Curitiba, na é verdade? Então, a criança não sai de casa, ninguém sai porque está frio com 14 graus. Então, a gente... É uma cidade muito quente, bem, bem perto ali do Mato Grosso do Sul. Eu sou casado com a Denise, nós temos três filhos, a Larissa, a, Larissa, a Letícia e o Lucas. Né? A Larissa é casada com o são pastores jovens da nossa igreja. Então, o genro a gente fala, porque quem tem quem filha sabe que eu vou falar, a genro a gente finge que gosta por causa da filha, não é verdade? Então, faz de conta que eu gosto dos meus genros, então, eu estou falando deles, <risos> porque tem que falar, não é verdade? Está casado com a minha filha, né? brincadeira, ele é pastor de jovens, me deu dois netos maravilhosos, né? o Eliseu e a Raquel, nós temos, do meio, o Atos e a Letícia, e também são pastores de adolescentes, e o Lucas ele é responsável pelo nosso curso de teologia online e, e também é, toda a equipe de louvor, né Todo, toda a família envolvida no ministério. O Lucas deve casar agora, no começo do ano, graças a Deus. 30 anos, dentro de casa, já estava na hora de casar, não é verdade? Então, <risos> oramos bastante, deu certo estar tá casando agora. né Então, é, nós estamos muito felizes por tudo isso, estou feliz de estar aqui, pastora Kelly. obrigado, viu? É, Luciano e Kelly são amigos muito mais do que a, a, a amizade ministerial, nós temos uma amizade que veio antes deles casarem, não é verdade? Então, do Luciano era um meninão solteiro, a gente já andava junto e, e, e a gente tem visto tudo aquilo que Deus tem feito é maravilhoso, né? Esse relacionamento. Obrigado, Pastor Marciano, estar aqui com vocês nessa manhã é um momento precioso. O pastor Danilo, a pastora Mônica também, amigos preciosos, né? A gente começou a igreja mais ou menos junto. Eles estão lá em Ribeirão Preto, a gente era Satuba, a gente sempre teve comunhão. E está aqui também, ali na frente, está ali minha mãe, a pastora Velma, lá de Florianópolis. E cunhado é a mesma coisa, não é verdade? É a mesma coisa do genro que eu falei, vale para o cunhado que está aqui, tá certo? Então, faz de que você me vê abraçando ele, faz de conta que eu gosto dele também, tá certo? Porque cunhado, <risos> para alguns, só serve para pedir dinheiro emprestado, é verdade? <risos> não, brincadeira. O Paulo é uma benção, né? um homem de Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã, porque ontem foi maravilhoso, foi ou não foi, queridos? Que, que, que tempo precioso que nós tivemos. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Eu creio que há um mover de Deus nesses dias, queridos, há um mover em direção à presença de Deus. Eu não creio que há uma ênfase só, mas há uma ênfase em nós estarmos nos voltando à presença de Deus. E Apocalipse capítulo 4 é um texto que fala do trono de Deus e tem muito a ver com a liderança que está aqui, com nós como líderes neste momento. E ele diz assim: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: Suba para cá e mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Quem crê que aquele que está sentado no trono está aqui nessa manhã? Amém, queridos? Ele disse, eu vi que nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônio, um arco-íris parecendo... Uma esmeralda circundava o trono e esse é o único problema para mim. Já vou falar agora. Imagina um pastor corintiano aí Danilo, tá vendo? Um, um, um arco-íris verde ao redor do trono. É um problema, né? Porque se o arco-íris era semelhante à esmeralda, né? É, eu vou fazer o quê? Aí eu tenho que engolir a sua, não é Verdade. Então tinha um arco-íris semelhante à esmeralda e a esmeralda é verde, né? Estava lá, é, semelhante a jaspe, sadônio, o arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. E eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. E no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E o primeiro parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro o rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e, era cheio, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, repetem sem cessar. Santo, santo, santo Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono E adoram aquele que vive para todo sempre Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Amém, queridos. Esse texto é um texto maravilhoso. E eu creio que há algo que Deus está nos levando como corpo de Cristo nesses dias. Ao um mover, que não é somente no Brasil, ao um mover no mundo em direção à presença de Deus, queridos, há algo que Deus está movendo para que nós realmente entendamos qual é o coração de Deus e o que ele espera de nós, porque ele está voltando. Alguém tem dúvida que Jesus está voltando, queridos? Nenhuma. É só a gente ver o que está acontecendo. E, e aí eu estava orando, eu, eu, sobre o que ministrar aqui, eu falei, será que eu, que eu falo sobre Apocalipse mesmo, né? Apocalipse capítulo 4? Não vou trazer nada, nada polêmico, não, vou falar sobre a sala do trono. Porque o livro de Apocalipse, queridos, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. É um livro que fala de esperança, fala ou não fala? Fala de esperança, fala de promessas, há o que vencer. Quantas vezes fala, há o que vencer, há o que vencer, há o que vencer. É um livro de alerta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E esse livro, queridos, mostra num momento muito especial. Imagina, João está lá preso. E de repente ele tem uma revelação, o Senhor aparece a ele e fala, olha, começa a escrever aquilo que eu vou te mostrar. E aqui em João capítulo 4, ele tem uma experiência maravilhosa. Ele vê uma porta aberta no céu. E quando ele vê essa porta, ele é chamado pela voz do Senhor, que diz assim, suba para cá. E eu mostrarei para você aquilo que deve acontecer depois dessas coisas. E o que ele vê é algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão sublime, que ele até tenta descrever. Mas a gente sabe que ele não consegue, é um texto, Apocalipse capítulo 4, é um texto que nós cantamos, né, chamado Canção do Apocalipse, chamada Canção do Apocalipse, que a gente chama maravilhado, estasiado eu fico ao ouvir seu nome. Está vestido de arco-íris, é, é a canção de, de Apocalipse capítulo 4, chamada Canção do, de Apocalipse. E eu queria, nessa manhã, falar sobre esse lugar. Então, diga comigo, todo rei, todo rei tem, um tem um palácio. Todo palácio todo tem, um tem um trono, onde o rei exerce a majestade. E, nessa manhã, eu quero ministrar a você sobre esse nosso rei dos reis, aquele que governa sobre todas as coisas. Mas, para que nós estejamos na sala do trono, querido. Eu quero falar sobre três aposentos envolvidos aqui em Apocalipse capítulo 4. Não apenas a sala do trono, mas algo que está surgindo no lugar secreto. O seu lugar secreto pode ser a sala de oração, pode ser a sua casa, pode ser quarto de guerra, pode ser o que você quiser chamar do seu lugar de intimidade com Deus. Porque foi gerado para João ali. Mas não há como viver esse mover de oração, de volta à presença de Deus, sem passar por esses aposentos. E eu quero que você entenda nessa manhã, esses aposentos que o Senhor quer nos levar nesses dias em que Jesus está voltando e que nós precisamos enxergar aquele que está sentado no trono. E o primeiro aposento envolvido com esse lugar é a sala do banquete. Diga comigo, sala do banquete. Todo palácio tem uma sala do banquete. Tem ou não tem, queridos? Tem uma sala onde o rei dava um banquete. Salmo 23, versículo 5, na NVI, Davi diz assim, Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Mesa é a mesma coisa, mas o interessante é que na NVI usa a palavra banquete. E nós sabemos, queridos, que quem é intenso, quem quer a presença de Deus, quem está cantando e quer, não apenas como uma canção, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Você sabe, nesses dias tem banquete do rei preparado para cada um que está aqui. É verdade ou não é? Tem sala do banquete preparada. E Davi fala sobre essa sala. Mas é interessante, queridos, que lá em 2 Crônicas, capítulo 9, começa a descrever a visita da rainha de Sabá a Salomão. E diz que essa mulher, quando chegou ali, ela vai visitar, segundo Crônicas capítulo 9, a partir do versículo 1, diz que ela faz um monte de pergunta para o rei. Queridos, nós vivemos uma sociedade que está cheia de questões, está ou não está, queridos? Nós vivemos um tempo de questionamentos, nós vivemos um tempo de perguntas sem respostas, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão perdidas e nós sabemos que a resposta para os problemas e para aquilo que a sociedade está esperando só está num lugar, está onde? Na palavra de Deus. E é interessante porque diz que quando aquela rainha começa a fazer questões para o rei e ela começa a perguntar, nos dois primeiros versículos diz que todas as perguntas que ela fez, o rei tinha resposta. E ela fica deslumbrada, mas ao ouvir sobre isso, ela começa a olhar tudo. E o texto de 2 Crônicas capítulo 9, diz que ela fica deslumbrada com a sabedoria, ela fica deslumbrada com a riqueza, ela fica deslumbrada com o templo de Salomão, com a casa que ele tinha edificado, mas o começo do versículo 4, diz que algo chamou a atenção daquela rainha, a comida que era servida a mesa. Algo chamou a atenção daquela rainha, o que era servido na sala do banquete. Ela ficou impressionada com a comida que tinha naquele palácio e, de repente, ao ver tudo aquilo, ela chega a uma conclusão e ela diz no versículo 6, tudo o que eu ouvi, ouvi a teu respeito, eu não cria até ver com os meus próprios olhos. Porque o que me falaram não é nem a metade do que eu estou vendo nesse lugar. Eu queria que você levantasse as suas mãos agora. Porque eu quero dizer, queridos, eu creio que vai sair uma sabedoria da igreja nesses dias. Vai sair uma palavra da igreja nesses dias. Que vai impressionar a sociedade. E as pessoas vão olhar aquilo que está sendo servido à mesa. Aquilo que está na sala do banquete. E eles vão dizer, aquilo que eu tinha ouvido a respeito de vocês. Não é nem a metade do que aquilo que eu estou vendo que está acontecendo no meio do povo de Deus. Quem tem a resposta para essa sociedade está aqui. É o povo de Deus que senta a sala do banquete e recebe de Deus a resposta para aquilo que a sociedade está precisando em nome de Jesus, a sala do banquete é onde nós recebemos a palavra de Deus queridos então declara comigo, declara assim no palácio não falta alimento, na presença do rei, nunca falta mandimento querido esse mover de oração esse mover da presença de Deus está trazendo junto uma volta à palavra de Deus. É verdade ou não é, queridos? Nunca como antes, as pessoas estão voltando à palavra de Deus. Lendo a palavra, orando a palavra, crendo na palavra. Seja fogo rápido, apitaço, o que quiser chamar. Mas o mais importante, queridos, é que está havendo uma volta à palavra. Está ou não está? Está havendo uma ida à sala do banquete. Então, deixa eu declarar mais algo para você. Levanta bem alto sua mão direita aí. Eu quero declarar que nesse próximo ano, queridos, para nós, vamos profetizar isso. É um sonho, lembrando do que o pastor de profetizou ontem, ontem. Milagres sobrenaturais vão acontecer no meio do povo de Deus. Portas nunca abertas serão abertas Nesses próximos dias Haverá prosperidade em meio à crise O Senhor vai abençoar o seu povo O poder do Espírito vai ser derramado A glória de Deus virá Mas há algo, queridos Por isso eu quero que você levanta a mão Que eu quero que você nunca se esqueça A tua âncora na zona, nas águas agitadas Aquilo que te faz prevalecer Aquilo que te faz ficar firme Aquilo que te sustenta e aquilo que segura Não é o que vai acontecer É a Palavra que você está firmado. A palavra de Deus é a, é a base de tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus. Milagres podem acontecer, mas a base é a palavra. Portas sobrenaturais podem ser abertas, mas a base é a palavra de Deus. Porque o que sustenta o povo de Deus é a sua palavra. É por isso que no, no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11. Falando sobre os nossos dias, ele diz, vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei, Amós capítulo 8, versículo 11. Ele diz assim, vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão, nem sede de água, mas haverá uma fome de ouvir, a palavra do Senhor. Eu creio que Deus está trazendo esse tempo para a sua igreja, queridos. Infelizmente, ao longo do nosso ministério, a gente percebe pessoas caindo, desistindo, outros não resistindo. Por quê? Quando você vai observar, quando você vai apertar o parafuso, quando você vai chegar perto, são pessoas que deixaram a sala do banquete. São pessoas que não se alimentam da palavra. Isso é tão sério que quando fala da mesa, o apóstolo Paulo diz em Coríntios, essa é a razão, que tem muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, porque não se sentam adequadamente à mesa. Não comem e não se alimentam de forma adequada. Queridos, não adianta nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos cantar, mas se não houver uma volta, à palavra, antes de chegar na sala do trono, nós temos que passar pela sala do banquete. Nós precisamos entender, a sala do trono é algo maravilhoso, mas o que Deus está trazendo nesses dias também é uma fome desta palavra. É um alimentar-se da palavra de Deus É uma intensidade na palavra de Deus E é por isso, queridos, que eu creio que há uma voz profética Sendo ecoada nos quatro cantos do Brasil Dizendo, povo de Deus, chega de bagunça Chega de pregar aquilo que não está escrito Chega de oba-oba Chegou a hora de uma volta à palavra Porque a palavra vai ser levantada nessa nação E vai ser pregada com autoridade, com poder E a glória do Senhor vai se manifestar em nome de Jesus Diga comigo, sala do, sala do banquete. Aliás, o cântico da noiva, Cantares capítulo 2, versículo 4, para o noivo é esse. Leva-me à sala do banquete. Seu estandarte sobre mim é o amor. Mas a segunda, o aposento. Diga comigo, sala do tesouro. Todo palácio não tem apenas uma sala do banquete, também tem a sala do tesouro. E a sala do tesouro de um reino, querido. É onde o rei guardava todas as suas riquezas. É o lugar mais cobiçado pelo inimigo. Quando alguém ia conquistar um reino, ele já se preocupava onde estava a sala do tesouro, onde estavam os tesouros do rei. E lá em 2 Reis, capítulo 20, nós temos um alerta, queridos. Você lembra do rei Ezequias? Um homem de Deus. Um homem que restaurou a adoração, removeu os altares, aboliu o pós-tídulo, tirou tudo aquilo que o seu pai tinha feito de mal. Mas um dia, o profeta vem visitá-lo e diz, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E naquele momento que o profeta sai, você lembra, Ezequias começa a orar, ele entra na sala do trono, ele começa a buscar a Deus. Ele fala, Deus, eu tenho te servido com integridade olha para mim, ele virou o rosto para a parede, a Bíblia diz isso, e ele começa a orar, e antes que o profeta chegasse no meio do caminho, Deus já manda voltar e fala, volta lá, e fala que eu vou acrescentar 15 anos para Ezequias. E quando o profeta chega, fala, olha, Deus vai manifestar o seu favor, e ele fala, mas qual é o sinal que isso vai acontecer? Ele falou: o relógio vai andar 15 graus, ele fala, para frente é fácil, toda, toda sombra anda para frente, eu queria ver se ele andasse para trás, e... Deus atrasou o relógio. Ezequias foi curado, você sabe. Mas não é disso que eu quero falar, querido. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo. Versículo 12. O inimigo ouve o milagre que aconteceu. Fica sabendo de como Ezequias tinha sido abençoado por Deus de como Deus acrescentara 15 anos de vida a ele. E a Bíblia diz que, no versículo 12 do mesmo capítulo 20, que ele traz presentes, traz cartas. E o que Ezequias faz? Versículo 13. Ezequias pega o inimigo e leva para um lugar que ele nunca poderia ter levado. Leva à sala do tesouro. Abre os seus segredos. Abre as suas riquezas. E no versículo 14, a palavra de Deus diz que, então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, o que foi que aqueles homens disseram quando eles vieram a ti? Ele, Ezequias respondeu, vieram de uma terra longínqua, vieram lá da Babilônia. E Isaías pergunta no versículo 15, e o que eles viram na tua casa? Ezequias responde, eles viram tudo. Eu abri a sala do tesouro, os meus tesouros foram escancarados, mostrei tudo para eles. E o profeta fala, ah Ezequias, você nunca deveria ter feito isso. Como você foi abrir o teu tesouro? Porque você fez isso, vai chegar um dia que a coisa vai pegar. E aí vem um problema para nós líderes. Porque no versículo 19, Ezequias diz assim, boa essa palavra, porque ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Quantos líderes, quantos pastores estão escancarando tesouros que nunca deveriam ser escancarados, mas porque ainda se sentem em paz e segurança. Apesar dos alertas, Olha a tua família, olha a tua casa, cuida daquilo, cuida daquilo. Ele falou, se eu estiver bem, não tem problema. E isso arrebentou. O que eu quero que você entenda, meus irmãos, é que há uma sala no teu coração. Há um lugar secreto dentro de você. Existem tesouros que o inimigo não pode ter acesso. Que o inimigo não pode ver o que tem aí. Quantos acabam perdendo filhos, família, ministério. Porque não guardaram o seu coração. É por isso que provérbios capítulo 4, versículo 23 diz. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Quantos líderes você conhece estão lá carismáticos. Pregam. É uma beleza, mas o coração tá escancarado para o inimigo, queridos. O tesouro, a sala do tesouro, não está fechada. O acesso não está fechado. Não guarda o coração, porque fome é complicado, queridos. Quando eles, quando o povo de Deus estava para entrar na Terra em Deuteronômio, e estavam olhando para a Terra. O maior alerta para eles não foi para dificuldade nem para os gigantes. Foi, foi assim: quando vocês entrarem, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vão utilizar poços que vocês não perfuraram, vocês vão desfrutar de frutos, que de árvores que vocês não plantaram, vocês vão ser muito abençoados. E aí, ele diz lá em Deuteronômio: nesta hora, tenha muito cuidado. Nunca se esqueça de quem te deu o que você tem, e ele diz: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque eu estou dizendo isso, queridos, porque Jesus disse: falando sobre a sala do tesouro, Mateus capítulo 6, versículo 21, onde está o teu tesouro, aí está o que? O teu coração. Líderes acabam perdendo o coração, porque escancaram a sala do tesouro, para quem nunca deveriam escancarar. Ezequias nunca deveria ter aberto aquele lugar, porque aquele lugar era o lugar da presença de Deus. Era o tesouro do reino. E é por isso que o profeta disse, não abra o teu tesouro, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Líderes. Segundo o coração de Deus Líderes que não perdem o coração São aqueles que estão na presença de Deus todos os dias Diga comigo Sala do tesouro Sala do banquete Mas eu quero falar sobre a terceira sala agora Terceiro aposento A sala do trono É essa sala que João vê em Apocalipse capítulo 4 é o lugar onde Deus, onde o Senhor fala para João, João, está vendo essa porta aberta? Estou. Ele falou, então vem aqui, que eu quero te mostrar um lugar especial. E eu creio que é nesse lugar que nós estamos sendo levados nesses dias, queridos. Sala do trono, né? Um cântico antigo, leva-me à sala do trono para ti adorar. Pessoas que entendem que tem que estar ali de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças que vão para ele. E o que acontece na sala do trono, queridos? Primeira coisa. Agora, vamos fazer só uma. O pastor Herod fez um asteito, eu vou fazer aqui. Levanta a mão de uma pessoa aí agora. Levanta a mão de uma pessoa. Você vai profetizar na vida dela. Olha nos olhos dessa pessoa e diga assim, a sala do trono. É lugar de sentenças. É lugar de decreto. E é lugar de audiência. Diga comigo, a sala do trono. Você entra em audiência. E o rei, e o rei, o rei tem decretos a seu respeito. Igreja que está aqui nessa manhã Eu creio que ao entrar na sala do trono Ao entrar em audiência com o rei O rei já tem sentenças E já tem decretos De bênção, de vitória, de promessas De sonhos a respeito De cada igreja que está aqui nessa manhã Porque a sala do trono é o lugar que você entra em audiência com o rei É onde você pode conversar com o rei É onde você tem o contato com o rei Você lembra? O rei se assentava de repente a pessoa entrar, ela se curvava, e de repente o rei falava: pode levantar a cabeça, qual é o seu problema? Lembra daquelas mulheres lá em 1 Reis capítulo 3? Chegam diante do rei para uma audiência. O que aconteceu, minhas filhas? Nós sabemos o que quer, é, rei? Duas prostitutas, nós moramos juntos e sozinha. Eu tive um filho. Essa que teve um filho três dias depois. Dormiu em cima, matou a criança. Trocou o neném, a hora que eu fui aumentar o meu, mental, meu que estava vivo, fazia três dias. Olha aí, ó. Ela pegou. Aí a outra falou: não, peguei não. E não tinha DNA naquela época, né? Vai fazer o quê? E as duas moravam na mesma casa. E aí Salomão chama, pega a espada, você sabe a história, fala: vou cortar no meio. Não, não, não, não. Então dá para outra. E a outra: não, manda a brasa, corta aí. E aí o rei deu uma sentença. E a sentença agradou a todos. Eu creio, queridos, que nessa manhã o senhor está dizendo para alguns aqui, talvez você tenha chegado nesse lugar com uma situação muito complicada, como aquela mulher. Uma situação que ninguém saberia resolver, que até hoje as pessoas usam a sabedoria, de, quando falam da sabedoria de Salomão, até o ímpio cita essa história. Mas dali, quando ele entrou em audiência, saiu um decreto. E eu creio que nesses dias que você está aqui, ao entrar em audiência com o rei, você vai sair com um decreto e uma sentença favorável, porque o rei está dizendo: Eu ouvi a tua causa eu vi o teu clamor, e você vai voltar para casa com uma sentença favorável, porque quando você entra na sala do trono, você não tem apenas audiência com o rei, você tem sentenças e decretos que serão liberados a teu respeito, quem crê nisso? Eu quero que você ouça ele te dizer nessa manhã o que ele disse para João, João, eu já abri a porta, eu já abri, a porta está aberta, e quando ele fala isso, João diz imediatamente, eu me vi tomado pelo Espírito e eu vi quem está assentado no trono. Então diga comigo, a sala do trono é lugar de audiências, é lugar de sentenças, é lugar de decretos. Mas diga mais alto agora, diga assim, é lugar onde eu vejo quem governa. João disse, eu cheguei e eu vi Quem está sentado no trono E eu vi que quem está governando É aquele que tem o domínio Sobre todas as coisas Querido, ao subir a sala do trono Você vai ver quem está governando Sobre a tua situação Não são as circunstâncias Não é o problema do país Não é o governo, é o rei dos reis O senhor dos senhores Jesus Cristo, aquele que está sentado no trono E que governa sobre todas as coisas É esse que você vai vai ver sentado no trono, queridos, ele disse imediatamente eu vi quem governa, muitas vezes o que falta para a gente queridos, é ver quem governa, Isaías capítulo 40 fala que ele conhece cada estrela pelo nome, que na concha da sua mão, ele pega as águas dos oceanos e no versículo 25 diz que nada, absolutamente nada, Isaías 40, 25, se compara ao nosso Deus. Mas dois versículos depois, ele fala assim, então por que você acha que ele não considera a sua causa? Em vez de achar que ele não considera, que ele não olha, em vez de reclamar, mais dois versículos, entenda... Ele faz forte alcançado, cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como iagas, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, quando você vê quem governa, você sabe, em vez de dizer, Senhor, o Senhor não está olhando minha causa, aquele que está sentado no trono, que tem o um oceano nas mãos, também faz forte, alcançado e multiplica as forças daquele que está sem nenhum vigor. O que eu quero te dizer, querido, você pode fazer assim com as suas mãos por um momento. Sabe por quê? muitos líderes nos nossos dias estão perdendo o pique não tem experiências mais profundas com Deus. Se tornam pessoas vazias, secas. É porque tem muita gente que quando se relaciona com aquele que está sentado no trono, só pensa nos benefícios que ele pode dar e naquilo que ele que pode receber. Naquilo que ele pode ajudar a resolver os teus problemas. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para contemplar aquele que governa. Está com a mão estendida, líder, não se iluda, não se iluda, por favor. A maior força contra o teu ministério. Aquilo que bloqueia o teu caminhar não é, não são sentimentos, não são o que mais bloqueia o teu ministério. É quando o inimigo consegue segurar o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com aquele que está sentado no trono. Porque tudo ao nosso redor está aí para desviar o nosso foco, para desviar os nossos olhos do trono. E é por isso que nós não podemos cair nesse engano. Porque nessa manhã, eu queria que você, estendendo as suas mãos, Percebesse o terceiro aspecto que eu quero falar da sala do trono, que é com que eu quero encerrar. Sabe aquela visão que mexe com você? Sabe aquilo que você chega perto? Você fala: Se você morasse em Arassatuba, você ia falar: Vou-te. Meu neto ia dizer: Vou-te, velho. Uau. Que lindo. Sabe quando você chega num lugar, você fica deslumbrado com a paisagem? A minha pergunta para você é o seguinte. Será que nós estamos vendo aquilo que os anjos veem? Porque se a sala do trono é um lugar de audiências, é um lugar de decretos. Se a sala do trono é um lugar... Onde eu vejo quem está sentado no trono. A terceira coisa que eu quero dizer é que a sala do trono é o lugar das maiores revelações que nós podemos ter. Porque nós vemos quem Deus é. É aquela visão que você fica extasiado, maravilhado. E a razão de muita gente desistir, queridos. É porque não estão olhando adequadamente para o trono. Não estão enxergando aquilo que os anjos vêm e os fazem se prostrar. Onde desde a eternidade eles estão maravilhados, extasiados. Falta contemplar a glória de Deus. Olhando para aquele que é infinitamente lindo. Extraordinariamente belo. E quando você consegue enxergar isso, a tua visão muda. Porque o que, o que mexe com as nossas vidas, queridos, não é aquilo que Ele faz, mas é o nível da nossa experiência com Ele. É descobrir quem Ele é para você. É decidir andar com Ele. Viver ao lado dEle na nossa comunhão de pastores, queridos, na, nas regionais, eu falei, o que mata a vida de um pastor, não é adultério, não é meter a mão nas finanças, não é pornografia, quando ele faz isso, ele já morreu faz tempo, quando ele chega a isso, ele já está morto por dentro, o que mata o ministério é a rotina, é a mornidão, é não se renovar, é não enxergar aquilo que os anjos veem, porque os anjos, desde a eternidade, estão continuamente dizendo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor, Ele é digno, eles não tiram os olhos do trono, queridos. E muitas vezes as circunstâncias vêm, para que os nossos olhos se desviem do trono, para que nós... Pecamos a nossa visão de quem Ele é. E é por isso que muita gente desanima. Porque em vez de olhar para Ele, está olhando para aquilo que rodeia. Em vez de olhar para Ele, está olhando para aquilo que se levantou. É quando aquilo que faz na casa de Deus e para Deus, encara como trabalho e não como relacionamento encara como obrigação e não como algo que vem do coração, de uma voluntariedade. E é por isso que ainda há muita gente apática, que não está nem aí, que larga por qualquer motivo, que não tem paixão, porque não estão andando vendo a glória de Deus, porque é a sala do trono, queridos. Não é apenas um lugar de audiências e decretos. Não é apenas um lugar onde você vê quem está sentado no trono. Mas é o lugar das maiores revelações de Deus para a sua vida. É o lugar onde você enxerga quem ele é. E é por isso que João fica deslumbrado. Porque ele diz, eu estou olhando. E o rosto dele é como jaspe. Ao redor do trono... Tem um arco-íris semelhante a uma, a uma esmeralda, arco-íris fala de aliança. Ou seja, eu vejo que o trono de Deus é um lugar de aliança. E Ele viu 24 tronos, 24 anciãos, cada um com a sua coroa. Ele viu os seres viventes, a criação louvando, uma adoração constante... Ele deu o poder de Deus Queridos, o que falta muitas vezes Das pessoas olharem o poder de Deus É porque não estão entrando na sala do trono Ele diz, do trono saem Relâmpagos, vozes, trovões E diante do trono Ardem sete tochas de fogo Que são os sete Espíritos de Deus Quer ver o Espírito de Deus manifestando? Olha para o trono E veja a glória de Deus Que está sobre o trono de Deus E ele diz e ele diz no versículo 8, a criação, os quatro seres viventes, continuamente proclamando, Santo, Santo, Santo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E João diz que nesse momento, enquanto eles davam glória, versículo 9, no versículo 10, os 24 anciãos, representação profética dos 12 patriarcas, 12 apóstolos, a igreja de Jesus, por todo o tempo, né, por toda a história, tirando as suas coroas, se curvando diante do trono, e depositando aos pés de Jesus, dizendo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nessa manhã, eu quero te convidar agora a pegar a sua coroa, pegar a sua habilidade, o seu dom natural, o seu carisma, o seu talento e Você depositar os pés de Jesus e dizer, Senhor, eu não abro mão da sala do banquete, eu preciso, eu preciso da tua palavra todos os dias na minha vida. Eu não vou abrir os meus tesouros, o meu coração é teu, é teu, somente teu, eu não vou escancarar os tesouros do meu coração. Guarda o meu coração, Senhor, mas principalmente, revela-me a tua glória. Mostra-me a tua glória, sabe, queridos, porque o trono de Deus é esse lugar de santidade, onde o um cântico, quem toa, é o um cântico de santidade, porque não há acesso à sala do trono sem santidade. Eu disse na nossa igreja: se a pessoa tentar levar a vida com Deus na malandragem, na esperteza, safadeza, sem vergonhice, esqueça, não tem como chegar ao trono de Deus. Quer dizer, viver uma vida sem compromisso, o pastor Carlito falou ontem, vendo novela, rasa, fútil, religiosa, viva, viva, vai ser um crente canal. mas se você quiser ser espiritual, entenda, quando eu te vejo, e não é apenas uma canção, algo diferente, acontece em mim, quando eu te contemplo, eu só quero ver você, Jesus. É essa canção que está saindo da igreja nesses dias. Eu quero enxergar a tua glória. Mostra-me a tua glória. Eu quero olhar na face daquele. Eu quero olhar na tua face, Senhor. O véu já foi rasgado. Que algo diferente aconteça em nós nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé agora. Você levantasse as suas mãos O que é que os anjos Vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos Vêm Que os fazem cantar Santo Você pode levantar suas mãos O que é que os anjos Vêm Que os fazem se prostrar O que é Fazem Declara ele, só quero ver você, só quero, só quero ver você, ver? Só, só, quer, só quero, só quero ver só você, você. Só quero, só quero ver é... você, só quero, só quero ver um, você, cocoa, só quero, ah, você... 빨리, só, Inher, só, quer, só quero, Você acha mesmo, que uma pessoa que está dizendo, Senhor eu só quero ver você, eu só quero ver o que os anjos vêm, vai deixar de se alimentar na sala do banquete querido? Você acha mesmo, que uma pessoa que estiver contemplando o rei, vai abrir os seus tesouros para o inimigo? É por isso que Deus está levantando uma geração nesses dias Que diz Senhor, Senhor, leva-nos a esse lugar Ele falou João, sobe a esse lugar Porque a porta já está aberta Eu já abri a porta para a minha igreja E veja quem está sentado no trono Veja a glória daquele que está sobre o trono Aquele que é santo Aquele que governa Aquele que tem a sua glória, a sua majestade. Uma geração que diz: "Eu só quero te ver, Senhor. Eu quero ver eu tua face." Ver oh, rabashataka tarabakaia. Eu só quero só quero. Ver você. Eu só quero só quero. Ver você. Eu só quero, só quero. Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Me leva à sala do trono A sala do trono Espírito de poder Espírito de fogo vem sobre nós nesses dias Traz avivamento sobre a liderança do Brasil, Pai Incendeia os nossos corações Acende em nós essa chama do amor, da paixão De olhar para a tua face, para a tua glória Leva-nos a orar mais A jejuar mais A chorar mais Leva-nos a tua palavra Senhor Oh como nós precisamos de ti Nós queremos mais E nós depositamos a ti, Nos teus pés agora aos teus pés Toda a nossa capacidade Todos os nossos dons Todos os nossos atributos porque é do Senhor a nossa dedicação, o nosso amor, a nossa vida Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas A Ele, a Ele e somente a Ele seja a glória Você pode dar um aplauso bem forte a Ele